Você nunca sabe o quão forte você é até o dia em que você reconhece que ser forte é a sua única opção. Não é o estudante que tem mais grana que vence o que tem menos grana. É o mais habilidoso que vence o menos habilidoso. A leitura dinâmica, por exemplo, ela ajuda você a ler três vezes mais rápido. Isso significa fazer exercícios, fazer simulados, fazer revisões. Eu te convido para assistir este treinamento. Você investe um pouquinho em livros... Este livro absorvido, esse conhecimento absorvido, ele gera o que? Mais riqueza, mais prosperidade. A leitura é o caminho mais rápido e mais econômico para a prosperidade. Se você consegue ler rápido, quanto mais você lê, melhor você fica. Né? E nosso curso está aqui à sua disposição. Curso de leitura dinâmica, estudo e memorização de texto. É um curso avançado. Com ele você vai aprender a ler até seis vezes mais rápido. A vida é curta. Leia rápido. Inscreva-se já e daqui a pouquinho nos vemos lá no primeiro vídeo do curso. Até breve. Meu nome é Rita, sou de São Paulo e sou doutora em Ciências Fisiológicas. E eu gostaria de deixar registrado que para eu poder ter esse sucesso né, nos meus estudos, eu Fiz o curso do professor Renato Alves e utilizei as técnicas de memorização de textos técnicos que ele desenvolveu. E por isso que eu fui aprovada do ingresso do curso. É muito importante porque no dia a dia, na correria de um pesquisador, você tem que memorizar vários nomes diferentes... É, protocolos com substâncias, soluções e isso, essa, essa gama de informação, ela requer uma memória treinada e por isso eu recomendo o curso do professor Renato Alves que tem me ajudado e me ajuda até hoje na obtenção desse, desses resultados que eu tenho no meu, no meu dia a dia.